Se você quer fazer time-lapses em 360 ou vídeos panorâmicos impecáveis, tá na hora de você conhecer a cabeça panorâmica motorizada AFMA2. Na caixa você conta com o cabo USB para alimentação, porque esse aparelho tem uma bateria interna de 1.800 mAh. Um receptor de sinal wireless para você estar tá anexando a câmera, é dessa forma que o aparelho consegue acionar o obturador. Os cabos para conexão. E só fazendo um adendo, esse aqui são os cabos que a AF forneceu para conectar o receptor à sua câmera. Então vale a pena dar uma olhadinha para ver se a sua câmera é compatível com um desses dois cabos. Por exemplo, eu utilizo a EOS-R, nenhum desses cabos eu consigo conectar nela, então eu precisei pegar um cabo que seja P1-P2 para conectar minha EOS-R no receptor. Isso acontece também para quem quiser utilizar numa T3i e numa T5i. E se você é um usuário de Sony, você vai precisar de um cabo que seja USB-P2 para conectar o receptor da sua câmera. E claro, a cabeça MA2. Para configurar esse aparelho não é difícil como pode parecer, mesmo ele não tem no menu em português, é bem rápido para pegar como funciona. Para ligar, basta arrastar o botão na lateral. No primeiro menu você conta com as configurações de função, status do aparelho e idioma, que no caso são inglês ou chinês. No menu de Status você encontra parâmetro, faixa de rotação e a capacidade da bateria. Para fazer vídeos em 360, as configurações que você precisa mexer estão nesse menu aqui. Descendo, você encontra as configurações de velocidade, que são 6, e o ângulo de rotação. Para vocês terem uma base de velocidade dessa cabeça, em sua velocidade máxima, ela faz um giro de 360 graus em 7 minutos e meio. Na sua velocidade mínima, ela faz um giro de 360 graus em 4 horas. Depois de escolher o ângulo de rotação e a velocidade, é só escolher a direção do movimento da panorâmica e começar a gravar. Para fazer fotos em timelapse, basta conectar o receptor à sua câmera e ajustar o menu seguindo esse exemplo. Lembrando que você pode colocar as configurações que você quiser, é claro. Onde está escrito T-Range, você escolhe a rotação total da panorâmica. Em S-Range, você escolhe quantos graus a cabeça vai se movimentar entre um intervalo e outro. Em S-Time, você escolhe o intervalo de tempo entre um movimento e outro. E em S-Photos, você escolhe o número de fotos que vão ser tiradas após a passagem de tempo que você escolheu. No caso aqui eu coloquei um ângulo total de 10 graus, s-range de 1, 5 segundos de intervalo e uma foto. Ou seja, uma foto vai ser tirada, vai rolar um intervalo de 5 segundos, daí a cabeça vai rotacionar 1 grau e aí ela vai tirar outra foto. Isso tudo até chegar no ângulo de 10 graus. Fora isso, é importante dizer que na horizontal ele suporta 3kg e na vertical e de cabeça para baixo ele vai suportar apenas 1,5kg. E aí, curtiu essa cabeça panorâmica motorizada da AF? Se curtiu, é só garantir a sua pelo nosso site. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se puder e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.